Bora pro vídeo de lançamentos de filmes e séries de março! E eu vou começar agora com as séries que eu tô mais animada pra março e no dia 4 vai ter The Boys Presents Diabolical na Prime Video e essa nova animação vai se passar no universo de The Boys e cada episódio vai ter um roteirista e um diretor diferente e no total são 8 episódios. No dia 9 vai estrear Outlander, sexta temporada na Star Plus essa aqui é uma das minhas séries favoritas, assim, envolve romance, viagem no tempo. É uma série de época que eu gosto demais, então eu recomendo muito vocês assistirem. Também no dia 9 vai estrear The Last Kingdom na Netflix, é a quinta temporada. Tá aqui outra série que eu gosto demais e, assim, ela pega toda aquela parte ali de Vikings, coroa inglesa, aquela treta ali por dominação, por questões religiosas. Eu recomendo demais que vocês assistam. E no dia 24 vai estrear Halo no Paramount Plus e essa aqui vai ser uma série baseada no os games Halo, e aí uma batalha épica vai acontecer durante o século 26, entre a raça humana e uma espécie alienígena conhecida como Covenant. E aí, depois de anos ali de domínio, quando as colônias começam já a se rebelar, a liderança dessa raça Covenant declara ali que os humanos são hereges e vai iniciar uma onda de extermínio contra a raça humana. No dia 25 vai ter a segunda temporada de Bridgerton na Netflix. E essa é uma série também que eu adoro demais. Ela acompanha a família Bridgerton naquela treta toda de tentar casar os filhos, de ficar de olho nas fofocas da cidade e também rolam aqueles bairros incríveis. Então, pra quem curte essa parada, assim, épica, no estilo Jane Austin, eu curto demais e eu recomendo vocês assistirem. No dia 30, vai estrear Cavaleiro da Lua, na Disney Plus. E essa aqui é mais uma série do universo cinematográfico da Marvel. E aqui, o Steven Grant, ele se vê confrontado ali por memórias de um passado ali que ele não lembra ter vivido. E aí, ele descobre que ele tem um transtorno de personalidade e ele divide o corpo dele com um mercenário. E aí, os dois vão ter que lutar contra os inimigos deles e vão desvendar um mistério envolvendo os deuses do Antigo Egito. Ah, eu tô muito animada porque a Marvel, assim, tem mandado muito bem tanto nas séries quanto nos filmes que eles lançam. E no elenco aqui tem o Oscar Isaac. E já queria pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal, clicarem no sininho pra não perderem nenhum dos nossos vídeos. deem um like aqui também nesse vídeo. E, ó, vocês podem se tornar membros do canal. Aqui no botãozinho seja membro. E aí vocês podem receber, assim, benefícios exclusivos do canal. E agora eu vou trazer pra vocês os filmes mais legais que estreiam agora em março. No dia primeiro vai estrear Meu Filho, na Prime Video. E esse filme aqui vai contar sobre o Edmund, que ele é um pai ali ausente, ele vive viajando pro trabalho. Até o dia ali que ele recebe uma ligação da ex-mulher dele avisando que o filho deles desapareceu. E aí vai rolar uma busca muito angustiante ali pra resgatar o filho. E o que mais me chamou a atenção aqui é nesse filme é que eles usaram improvisação com as falas sendo criadas naturalmente pelos atores ali pra dar uma imersão maior. E no dia 2 vai estrear Contra o Gelo na Netflix. E esse filme aqui é baseado numa história real que aconteceu na Dinamarca, de dois homens ali que estavam buscando um mapa perdido num ambiente totalmente hostil na Groenlândia, com tempestades de neve ali e tudo mais. E no elenco tem o Nicolai que fez o Jimmy Lannister no Game of Thrones. E no dia 3 teve ali o lançamento do filme Batman nos cinemas. A direção desse filme é do Matt Reeves, a gente tem o Robert Pattinson no filme, tem a Zoe Kravitz e a gente já fez a análise desse filme aqui no canal. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link pra vocês assistirem. E no dia 10 vai ter Belfast nos cinemas. Esse filme que conta a história de uma família protestante que vive ali em Belfast nos anos 60, durante o conflito religioso entre os católicos e os protestantes. Aí a gente vai acompanhar a vida dessa família ali e a luta deles pra pagar as dívidas e pra tomar a decisão entre ficar em Belfast correndo risco ou mudar pra Inglaterra. E esse filme está concorrendo ao Oscar. No dia 11 vai ter um filme, o filme Projeto Adam na Netflix. E aqui um piloto, ele tem o poder de viajar no tempo e ele vai encontrar ele mesmo com 12 anos. Ele faz isso para impedir ali que a viagem no tempo seja inventada e isso vai salvar o mundo. No elenco tem o Ryan Reynolds, tem o Mark Ruffalo e tem a Jennifer Garner. No dia 18 vai estrear Sorte de Quem na Netflix. E esse filme aqui, ele tem uma pegada bem excêntrica ali, é um invasor, ele entra na casa de férias ali de um bilionário, só que o dono da casa e a mulher dele chegam ali enquanto o invasor ainda tá lá. No elenco tem a Lily Collins, o Jason Segel e o Jess Plimons. No dia 18 vai estrear Águas Profundas, na Prime Video, e esse filme que é baseado no livro Águas Profundas, da Patricia Highsmith, que conta a história ali de um casal que gosta de fazer umas brincadeiras psicológicas ali, e mexer um com a mente do outro, e aí eles decidem adiar ali o divórcio que eles estavam prestes a fazer, mudando um pouquinho o relacionamento deles para um relacionamento aberto, pelo teaser parecia ser um filme bem estranho. No elenco tem o Ben Affleck e a Ana de Armas, o diretor é o Adrian Lyne, que também foi o diretor do Proposta Indecente, do Flashdance e do Atração Fatal. No dia 24, vai estrear o filme Esquema de Risco, Operação Fortune, nos cinemas. Nesse filme que o espião Orson Fortune, ele precisa rastrear e impedir a venda de uma nova tecnologia de armas mortais, que é organizada pelo bilionário Greg Simmons. E esse filme que tem a direção do Guy Ritchie e no elenco tem o Jason Statham. No dia 24 vai estrear o filme Ambulância, um dia de crime nos cinemas. Nesse thriller que o veterano Will Sharp, ele tá desesperado ali, sem grana para pagar a conta do hospital, onde a mulher dele tá internada, e ele pede ajuda para o irmão dele, o Danny, que sugere ali pra eles fazerem o maior assalto do banco da história ali de Los Angeles. A direção é do Michael Bay e no elenco tem o Jake Gyllenhaal e o Yaya Abdul-Mateen 2. No dia 31 vai ter o filme Morbius nos cinemas. Aqui o Dr. Michael Morbius, ele tá gravemente doente ali, com um raro problema sanguíneo, e ele decide salvar todas as outras pessoas que sofrem com esse mesmo problema. E aí, numa tentativa desesperada ali, de achar a cura do problema, ele começa a fazer uns experimentos com DNA de morcegos. E aí os efeitos colaterais acabam transformando ele num pseudo-vampiro ali, com poderes de morcego, e ele vai precisar ingerir sangue pra sobreviver, e uma grande escuridão ali vai crescer dentro dele. Quem faz o Morbius é o Jared Lee. E aí, pessoal, desses filmes todos e séries que eu trouxe pra vocês, quais que vocês vão querer assistir? Comentem aqui embaixo pra eu saber, deem um like nesse vídeo e até a próxima!